Então, né, de acordo com o Wikipédia, conciliação. Ato efeito de apaciguar-se, pacificação, acomodação, reconciliação. é O efeito de harmonizar pessoas discordantes. Então, eu quero falar sobre uma grande habilidade, né, que é a habilidade de conciliar. Eu acho que, não sei se você conhece alguma pessoa assim, ou talvez você seja uma pessoa assim, mas é muito comum que várias pessoas tenham opiniões divergentes ou discordantes em um determinado tema, projeto, é, posição... Política, religiosa, enfim, pessoas que às vezes são da mesma família, pessoas que ficam sem, sem se falar. E nesse caso, nesse ponto, eu quero trazer a importância é, de você desenvolver ou uma atitude, uma, uma postura conciliadora ou se relacionar com pessoas que têm essa postura de conciliação. Porque até na área jurídica isso acontece bastante, né? às vezes um casal que está se separando não entram em acordo, eles querem resolver enfim, legalmente os seus direitos e através de, um, de uma conciliação jurídica eles conseguem é, resolver ali, as diferenças e entrar em um acordo. Isso também acontece no dia a dia, muitas das vezes a gente não consegue entrar em harmonia com as pessoas que a gente gosta ou com as pessoas que a gente precisa trabalhar e a importância de um conciliador, então se você tem alguma necessidade, algo que você precisa resolver com uma outra pessoa, mas que você ainda não está conseguindo, por você não conseguir encontrar uma harmonia na comunicação com essa outra pessoa, é, pense em alguém que possa atuar como um conciliador, pense em alguém que vai fazer esse meio de campo e vai facilitar esse relacionamento, às vezes esse conciliador, ele pode levar a mensagem que você quer passar para essa, essa outra pessoa de uma forma diferente. Ou ele pode é, te ajudar a se comunicar de uma forma diferente com essa pessoa para que você de fato consiga atingir essa relação harmoniosa. Essa dica do vídeo de hoje vem rápida a importância de um conciliador. Se você ainda não tem um ou se você ainda não tem é, a possibilidade de ter um conciliador, é, eu quero que você realmente desenvolva essa postura conciliadora que você com certeza vai ter muitos benefícios utilizando é, essa, esse padrão de, de estratégia, esse padrão de comportamento no seu dia a dia. Se você gostou, clica aqui em curtir, comente também e se inscreva no canal também, por que não, né? Vamos ajudar esse canal, essa rede de amigos a crescer cada vez mais e que mais pessoas possam é, ouvir mensagens que sejam bacanas, mensagens transformadoras. Então, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!